Não sei porquê, mas eu acho que a luta contra o Ringman vai ser absolutamente horrível. Então é exatamente por isso que eu decidi que eu vou lutar contra ele agora. Um, mas... Pois é, eu tenho zero vidas. E yeah, é, tá na hora de cair no buraco próximo. O que é conveniente que, tipo, tem um buraco bem ali no princípio, mas... Uh, pois é, o que eu queria dizer aqui sobre o Ringman é que... UAU! Eu estou impressionado com o que aquele Shield Attacker fez comigo. Aquilo foi impressionante, mas... E uma coisa que eu não mencionei no episódio de ontem é que, tipo... Eu consigo... Fazer, é, tipo, dois quadros de... Run Ahead no Business. De alguma maneira isso faz um jogo lagar aqui no Messenger. Significa que o emulador de NES... Uh, consome mais poder de... Oh, não. Mais poder de CPU do que... Qual é? Esses inimigos aparecem. Tipo, não é nem na beirada da tela. Eles aparecem no meio do ar, é muito bizarro. Oh, é porque eles são gerados. Isso é absolutamente horrível. Mas... Enfim, o que eu queria dizer é que... Ok, aqui é seguro. Eu realmente não estou gostando desse subchefe. Ok, não, não, não, aqui é seguro. Simplesmente observe e pule tá tudo ok. Enfim, o que eu queria dizer é que... Yeah, uh, é mais pesado do que o business. Absolutamente não faz o que. O menor sentido, mas tudo bem. Oh, eu vou me arremessar direto no buraco aqui novamente, porque eu sinto a necessidade de fazer isso depois de... Ok, lembra quando eu disse que isso aqui seria absolutamente horrível? Não imaginei que seria nesse sentido, mas tudo bem. Enfim, hora de utilizar a arma de escudo, porque, tipo, isso parece absolutamente perfeito para esse lugar, considerando que tem inimigos aparecendo do nada, aqui sendo Medusa Heads. Yeah, Perfeito quanto ah, você simplesmente utilizar. eu acho que Toadman seria perfeito não não seria brightman seria perfeito para isso mas não para falar a verdade isso aqui é moleza só três tiros carregados tá tudo certo quando eu morri o pássaro me matou de uma maneira incrivelmente terrível simplesmente porque eu acabei não saltando ali ok nada aqui tá dando certo mas tudo bem eu consigo me recuperar seria melhor se eu não tivesse tentado Pegar aqueles pontinhos de vida, mas tudo bem, tanto faz. Tá, não sei. Oh, tem um item que é ali em cima. Mas eu tenho o Rush Jet aqui embaixo. E, é, yeah, o Rush vai tão rápido pra cima que, tipo, não tem nem estresse das coisas estarem muito altas ali, porque você simplesmente pode subir em alta velocidade e isso remove bastante estresse. Eu não mencionei muito no passado. Oh. Bom, coletar aquela vida parece algo absolutamente detestável E é exatamente por isso que eu não vou pegar aquela vida uh, E yeah, eu ia mencionar algo sobre, tipo, inimigos estarem nas fases uh, Que não são as mesas das fases de origem e como isso era... Que? Isso era pelo menos um pouquinho notável, mas... É notável o suficiente para ser mencionado ali? Não É, aquela, aqueles dentes simplesmente atacam duas vezes... Duas vezes seguidas de vez em quando, isso é o algo... Ok, nunca essas bolas quicantes foram tão perigosas quanto elas foram aqui. Tipo, e elas aceleram. Elas aceleram como o Kirby forma de bola em... Ou oh, não. e yeah, essa aqui é a parte onde... Uh, yeah, onde eu simplesmente faço isso e vou atirando e... Por que o Mega Man não tá atirando? Ok, eu entendo... Porque o Mega Man não estava atirando, ok? É nessa direção. O que significa o que o que o que o que o que o que? Ah, sim, extremamente. Tudo fez sentido aqui. O que vocês estão falando? Fantástico, absolutamente fantástico. Ah, eu tô com zero vidas agora. Yes. Isso era absolutamente o que eu queria. Enfim, caso vocês estejam confusos sobre o que aconteceu ali, acredito que o Mega Man não estava conseguindo atirar porque, tipo, tinha coisas demais na tela e o jogo simplesmente se recusou a fazer mais coisas aparecerem, o que não é legal. Eu sei, não é surpresa pra ninguém que eu não gostei disso, mas paciência. Aconteceu, o que aconteceu, isso significa que eu só tenho uma chance pra aprender a enfrentar o Ringman O que é algo que eu absolutamente não quero em nenhuma circunstância Especialmente considerando que eu tô sendo absolutamente demolido em todos os aspectos Oh! Eu retiro completamente o que eu disse Porque o jogo simplesmente decidiu dar duas vidas de graça pra mim Então tá, tá tudo ok, tá tudo em paz e eu estou num lugar perfeitamente seguro aqui e agora eu posso acabar com esse cara facilmente. Mas, meu, se você estiver na parte da direita ali, você simplesmente tem pouquíssima chance. Ei, olha, nós temos um inimigo gigante que, felizmente, por mais gigante que ele seja, ele não aguenta muitos tiros do Buster do Mega Man. E isso é algo pelo qual estou grato. Ok, qual é a tua, Ringman? Um, yeah, ele... É um homem que arremessa anéis. Isso parece estranhamente básico. Ele só atira mais anéis. Ok, aquele anel foi mais longe do que o de costume. Uau! Oh, qual é? Eu simplesmente não apertei o botão antes de ser atingido. Hum. Ok, o poder de atirar um pouquinho mais longe do que o de costume. É melhor do que você imaginaria. Ok, se eu conseguir... Uh... Brightman. <risos> Olha, eu não sei porque eu pensei que isso fosse ser uma boa ideia, mas... Ei, nessa última tentativa eu posso poupar mais um E-Tank, teoricamente. Mas, é, se eu realmente... Oh... E às vezes ele ataca mais longe, às vezes ele ataca menos longe... Oh, pera um momento, eu acho que... Wow, ok. Dizei na pura sorte ali, mas tudo bem, eu tô ganhando a corrida de dano contra ele. E é isso que importa. É, é isso que importa. Impressão minha, o tiro carregado do Mega Man faz mais dano aqui do que realmente costumava fazer na maioria do, dos outros jogos. Eu não sei. Pera, provavelmente deveria, tipo... Colocar o microfone um pouquinho mais embaixo, eu acho que isso vai. Yeah! Eu acho que isso acabou ajudando mais do que qualquer coisa. Tipo, eu, colo... eu não preciso explicar exatamente o ângulo do meu microfone, ninguém está tão interessado nesses detalhes. Ah, mas é, agora simplesmente falo normalmente, a minha voz está no vermelho, o que não é ideal, mas isso <risos> escondiz mais com o áudio que eu costumo ter. Normalmente, porque, tipo, como vocês já devem saber, pelo fato de eu ter trocado gabinete, eu também alterei as disposições uh, do... do microfone aqui, que é agora está no meu lado direito, ao invés de estar no lado esquerdo. Eu sei, ousado. Esquerdo? Nossa senhora, o que, que foi aquela pronúncia? Eu não sei, mas, uh... não para falar a verdade, isso aqui tá simplesmente diferente. Mais do que tudo, porque eu estou usando uma cadeira mais alta. Uh, ok, isso é extraordinariamente irritante, o que está acontecendo aqui. Mas a gente sobreviveu. Como é que eu consegui passar por ali sem levar pancada? Eu não tenho a mais remota ideia. Mas eu consegui, e é isso que importa no fim das contas. Eu quero aquela vida. Pera um momento, eu tenho... Olha, yeah, eu tenho zero vidas. Eu não sei porque eu tava tão preocupado em continuar sobrevivendo ali, mas... É, yeah, eu fiz uma proeza ali que eu provavelmente não vou conseguir uh, reproduzir aqui, mas... Ok, isso aqui é a parte onde... Ok, essas múmias são... O jogo tá meio que determinado em fazer isso aqui ser... A fase mais irritante até então, não é é? Simplesmente 300 coisas voando na sua cara, especialmente cabeças teleguiadas de múmia robô. Aquilo... yeah... acho que aquilo não foi projetado para ser feito com Buster. Eu já imaginou se eu fizesse isso aqui como primeira fase? Ah, não teria uma diferença super grande ali animais. haha agora eu sei o truque daqui que é yeah, simplesmente evita então dá tudo certo ou oh, será que eu consigo acabar com o dispenser Uá! não a resposta é não eu errei completamente porque o tiro do buster do Mega Man é simplesmente fino agora que eu tô pensando para falar a verdade esse tiro fino uh, do Mega Man 4 o Mega Buster original não foi ele que acabou inspirando o buster da Falcon Armor porque isso é provável. Aqueles planetas se mexem de uma maneira tão bizarra que eu simplesmente não compreendo. Olha, yeah, eu tenho que eventualmente descobrir... Meu, como é que eu chego aqui em cima? E yeah, eu tenho que me lembrar que, tipo, eu sou capaz de me mover rápido e isso faz coisas que podem parecer não intuitivas e saltos bem difíceis. Na verdade, serem bem tranquilos. No fim das contas, yeah, eu só preciso confiar um pouquinho mais. Aquele buraco ali em cima provavelmente indica que, tipo, eu acabei de chegar no checkpoint, o que é bom, considerando que eu tô... Ou, oh, será que isso aqui vai... Quer saber? Não tô afim de descobrir nada, eu só tô afim de seguir em frente e ignorar a maioria do mundo. E yeah, é, tipo... Pra que lutar... aí não, a gente já tá no fim da fase para lutar contra o Trailman, né? Eu não esperava por essa, sem dúvida alguma. Mas é, isso aqui é um jogo onde desviar. É simplesmente overpower comparado a, ao combate. Não, o Drillman parece extraordinariamente razoável aqui. Tipo, toda vez eu penso que os chefes vão ser algo realmente bizarro, mas não. Isso... eles parecem extraordinariamente normais aqui. Tipo, oh, uau, ele, ele saltou. Até agora a coisa mais incrível que ele fez foi simplesmente dar um pulo. Parabéns, Drillman. O homem que dá um o povo. Ele é um homem. Ele é uma furadeira. Nós podemos reconstruir... Ah! Ele ficar invencível ali é algo que eu absolutamente não aprovo. Yeah. E uh oh Está na hora. Ok, eu venci. Drillman! Um dos uh, Hobbitmasters Masters mais fáceis. Aqui desse hack, de alguma maneira. Ah, uh, depois eu vou ver se eu pego a ordem das fraquezas de todo mundo, porque eu vou pensar disso. Dustman! Na fase mais irritante de Mega Man 4. Meu, eu não sempre acabo terminando uh, Mega Man 4 com a fase do Dustman. Eu sinto que isso vive acontecendo. Enfim, sabe o que também tá acontecendo? Simplesmente eu não tô utilizando uh, com muita frequência as armas aqui, eu devo... Oh, Rainflush parece útil Rainflush parece incrivelmente útil Quer saber, eu descobri Rainflush... Ok, não é tão útil assim, mas eu pensei que eu fosse morrer Mas, felizmente, não Ok, arma do Drillman Vamos destrói coisas Arma do Ringman Oi, oh, yeah, eu provavelmente deveria utilizar a arma do Ringman Tipo, ela sempre acaba sendo... Uh, a melhor arma em Rex aqui. Pera aí. Ah, ela meio que fica presa ali em coisas, é. esquisito. Mas tudo bem, então faz. Eu provavelmente deveria estar utilizando o Buster aqui nessa parte, mas tudo bem. Não só o Buster, como tiros carregados, que simplesmente foram feitos para isso. Ah, e é ok aquilo. Quer saber? Isso aqui é provavelmente a seção de compactador mais razoável que a gente já encontrou até agora. Um desse Rex aqui. Se yeah, é, simplesmente foi normal e aceitar o que raios eu estou observando aqui. Ok, a ideia provavelmente é utilizar balão para pegar aquele item, mas... Ah. Isso exigiria um certo esforço. Meu, provavelmente vou ter que pesquisar na internet... Onde encontrar o balão, agora que eu tô pensando, porque, é, yeah, simplesmente eu tenho zero ideia de onde estaria. Nada, pareceu super suspeito, eu só encontrei o Wire porque ele estava literalmente no meio do caminho e foi um completo acaso. Oh, eu quero aquela vida. E, tipo, a inconveniência para pegar aquela vida é extremamente pequena, então, é, yeah, ok. Uau, wow. utilizar Wire uma vez, o que, que a gente pode fazer? Mas provavelmente tornaram o balão em algo uh, bem overpower, aqui, porque caso contrário eu não teria muito propósito de utilizar. wire. É, é simplesmente um Rush Coil alternativo com um pouquinho mais de alcance, mas que precisa de um teto em cima de você, senão não vale muita coisa. Enfim, o Ray Flush. É algo que é útil contra inimigos com, uh, com Battles, etc. Inimigos com pouca vida, que são irritantes e gostam de voar, mas contra outros sempre não vão fazer muita diferença. É, eu vou ter que procurar o balão. Isto é uma realidade... Ah, pra falar a verdade, eu acho que eu vou simplesmente uh, pesquisar na internet sem nem uh, pausar o vídeo nem nada e só editar e... Yeah. Melhor do que deixar isso pro início do próximo episódio, provavelmente. Ok. Uh, certamente é um padrão interessante, Dutsman. Ok, ele simplesmente vai... Oh, uau! E yeah, ele continua ficando invencível em períodos aleatórios ali, mas... só que vai simplesmente... Extremamente aceitável e normal? em sua maior parte, tipo, não é não é super difícil você dizer do lixo que ele arremessa ali. Eu digo sendo repetidas vezes atingido pelo lixo e repetidas vezes e acabar morrendo. Ok, isso, isso é vagamente RNG. A propósito, essas esteiras com lixo no fundo parecem serras elétricas. Eu acho que isso não foi a intenção. Mas... é o que parece, certamente, sem dúvida alguma. Retiro o que eu disse, eu faço isso no começo do próximo episódio mesmo.